Parece que a Ferrari foi dar um passeio no México. Carlos Sainz e Charles Leclerc cruzaram a linha de chegada em quinto e sexto, respectivamente, mais a um minuto de Max Verstappen o vencedor da prova. E quem gostou disso foi a Mercedes, que agora está a 40 pontos da equipe italiana no Mundial de Construtores, com 103 ainda em jogo. Mas afinal, o que aconteceu com a Ferrari no México? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindo ao canal 2 do Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino, se você é novo por aqui, eu já te convido a fazer a sua inscrição, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, também ativar as notificações no seu celular também, para você não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. Nada deu certo para a Ferrari no GP da Cidade do México. A equipe teve muitos problemas com a performance do carro, tanto de Carlos Sainz quanto de Charles Leclerc. Os dois pilotos reclamaram muito do rendimento da F1 75, da lentidão do carro acima do normal. O que, que acontece? Para a corrida mexicana, todas as equipes mexem na configuração do motor e também alguns ajustes aerodinâmicos por conta da altitude. O autódromo Hermanos Rodrigues está a 2.200 metros acima do nível de acima do nível do mar e essa altitude obriga as equipes a mexer na configuração do motor em nome da confiabilidade, então elas tiram um pouco dessa potência para evitar quebras, e foi isso que a Ferrari fez, o Sainz, por exemplo, falou que a Ferrari tirou cerca de 15 cavalos de potência do motor, é uma perda considerável, e o Leclerc falava que durante o terceiro treino livre, por exemplo, a Ferrari não rendia em reta de maneira nenhuma, e o circuito mexicano tem uma longa reta, então, por mais que a equipe compensasse no lado aerodinâmico, por mais que a altitude diminua bastante, o arrasto aerodinâmico fazendo esse carro ser mais rápido de reta, faltou potência de motor ali e não foi só uma questão de, é, de ter faltado a potência do motor porque a Ferrari mexeu na configuração, os pilotos não entenderam por que o carro não rendeu durante o fim de semana, a corrida da Ferrari foi horrorosa, foi muito ruim, a equipe não conseguiu acompanhar o ritmo da Red Bull e nem da Mercedes, aliás a Mercedes agora surge como uma ameaça no Mundial de Construtores, são 40 pontos de diferença com 103 ainda em jogo porque Interlagos tem a Sprint Race, então é difícil mas não é impossível, principalmente se a gente considerar que a Ferrari já teve muitos problemas de confiabilidade ao longo dessa temporada. A equipe já sofreu punições por mexer nos motores dos carros, tanto de Sainz quanto de Charles Leclerc, nada menos do que cinco vezes ao longo desse ano. Canadá, França, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Matia Binotto já confirmou que não descarta ter de trocar alguns elementos ali na unidade de potência no carro de Sainz para a corrida em interlagos. A verdade é que a Ferrari, no início do ano, veio com um carro muito forte, muito rápido, mas principalmente muito versátil. Um carro muito adaptável às diferentes situações de pista, tanto que ela acompanhava a Red Bull e a Red Bull no início era que sofria com problemas de confiabilidade. Mas ali a partir da Espanha o jogo começou a virar completamente, a Ferrari começou a sofrer muito com problemas no seu motor. Ela teve quebras na Espanha, teve quebra na Azerbaijão, depois ela vai ter uma quebra também na Áustria, que até impediu de ter uma dobradinha ali, que foi a corrida vencida pelo Charles Leclerc. Aliás, a última vez que a Ferrari venceu esse ano foi na Áustria, porque a equipe vem apresentando problemas na sua unidade de potência. E essa informação do Matias Binotto de que talvez, mais uma vez, ela precise mexer na unidade de potência do carro do Carlos Sainz, é muito preocupante, porque uma quebra da Ferrari ou uma punição que jogue um dos dois pilotos para o fundo do grid pode ser a oportunidade perfeita para a Mercedes, de fato, vislumbrar esse vice-campeonato da Fórmula 1. quanto a Mercedes, só para a gente não deixar de falar dela, Interlagos será o ponto decisivo. Na verdade, a Mercedes terá aqui no Brasil a chance definitiva para vencer esse ano, depois dos Estados Unidos e do México, onde ela apresentou performances muito sólidas. É claro que é difícil imaginar bater o Verstappen, bater a Red Bull e o Max Verstappen, mas será uma grande chance, mais uma vez, a Mercedes tende a andar bem no circuito de Interlagos. Interlagos também tem algumas características bem peculiares. É um circuito anti-horário, é muito exigente para os pilotos fisicamente, mas é uma pista que proporciona muitas ultrapassagens. Então, a expectativa é que seja uma boa corrida e que Ferrari e Mercedes possam duelar na pista para ver, afinal, qual será a equipe que terá vantagem nessa briga pelo vice-campeonato. É possível que dê Ferrari, mas não descartem a Mercedes, principalmente, repito, por conta dos problemas de confiabilidade da equipe italiana. A Ferrari precisa terminar suas corridas, a Ferrari precisa colocar os seus pilotos na frente do grid para impedir qualquer tipo de avanço da equipe alemã. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Mercedes vai conseguir bater a Ferrari na Fórmula 1 ainda esse ano? Ou os italianos vão conseguir segurar esse vice-campeonato até o fim? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.